Um dos sentimentos que mais atrapalha os alunos na vida deles e até quem vai fazer prova é a ansiedade, galera. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, era o tipo de pessoa que alguém mandava uma mensagem e falava assim, olha, eu tenho que falar contigo, mas eu vou falar depois. Eu já ficava, meu Deus, o que a pessoa tem para falar comigo? O que deve ser? Ou seja, eu ficava sofrendo por antecedência. E muitas vezes, até na minha vida profissional, quando eu chegava em determinado patamar, eu já ficava pensando no outro, como é que vai ser futuramente? Eu não aproveitava muito o presente. Então, os alunos, muitas vezes, eles sofrem por antecedência. Às vezes, ah, muitas, muitas mídias falando, falta 60 dias para o Enem, falta 50, 10 dias para o Enem. Então, o aluno, ele fica sofrendo por antecedência. Então, o conselho que eu dou para vocês é... Tente fazer o hoje, esquecer um pouquinho do amanhã. Se está faltando 10 dias, o que eu posso fazer hoje? Kennedy, não tem como eu estudar tudo, mas o que você pode estudar hoje? É esse o conselho que eu deixo para vocês.